Não tem Fórmula 1 e MotoGP neste fim de semana, mas não significa que vai faltar corrida. Isso porque a Fórmula E tem rodada dupla em Berlim, a Estocar e Fórmula 4 brasileira vão a Interlagos, a NASCAR tem etapa em Talladega e o Mundial de Superbike visita Assen, na Holanda. Ufa, é corrida que não falta mais. E você sabe onde assistir a tudo isso? Então vem cá que eu te conto. O treino livre 1 da Fórmula E está marcado para as 11h55 da manhã desta sexta-feira. No sábado tem o treino livre 2 às 13h05 da manhã e, como a rodada é dupla, a classificação é às 5h40. A corrida está marcada para as 10 da manhã. No domingo, os mesmos horários para mais um treino, classificação e corrida, só que no sentido inverso da pista em Tempelhof. E o grande prêmio é a emissora oficial da Fórmula E no Brasil. Então, você pode acompanhar aqui com a gente. Para um esquenta das etapas, as transmissões do canal começam um pouquinho antes. Olha só. Na sexta-feira, o tl 1 é às 11:45 h 45 da manhã. No sábado, o tl 2 é às 2h55 da manhã, a classificação às 5h20 e a corrida às 9h30. E lembrando, no domingo são os mesmos horários para mais um treino, classificação e corrida. A Fórmula E também tem transmissão da Band e do Band Esportes. A classificação da Stock está marcada para meio-dia e 50 do sábado. No domingo, a corrida 1 começa meio-dia e 10 e a corrida 2, meio-dia e 50. A categoria tem transmissão da Band e Sport TV. Lembrando que junto da Stock Car, a Stock Series e F4 brasileira também acontecem em Interlagos. Agora em Taladega, a corrida da Nascar Xfinity Series acontece às 5 da tarde do sábado. A corrida da Nascar Cup Series é às 4 da tarde de domingo. Ambas têm transmissão do Band Sports. E por fim, na Holanda, a Corrida 1 do Mundial de Superbike está marcada para as 8h30 da manhã de sábado. No domingo, a Corrida é às 8h15 da manhã. Ambas também têm transmissão do Bando Esportes. Claro, sempre é bom lembrar que os horários das transmissões e corridas estão sujeitos a mudanças das emissoras. Acompanhe a programação completa aqui no link da descrição. Não esqueça de deixar seu like, seu comentário, também se inscrever aqui no canal do Grande Prêmio, se você não for inscrito, e ativar o sininho para não perder nenhum conteúdo. É isso, bom fim de semana a você e com muita velocidade!